Ó, pessoal, aqui é a recepção do hotel. Olha que lindo que é essa recepção. Olha isso. Olha isso. Olha que coisa linda. A decoração da entrada. Ó. Olha o tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Ó. ó pessoal cheguei no hotel Sheraton aqui ó só para vocês verem é o banheiro tá o hotel é lindo gente olha olha que banheiro maravilhoso Olha isso que beleza de banheiro. Isso é banheiro maravilhoso né eu gosto de banheiro grande aqui a pia aqui acho que é Deixa eu ver. olha aqui que espaçoso que é né ó, que maravilha Olha isso aqui que chique né eu gosto de banheiro assim mais grande maior né aqui é o armário ó, de correr. Olha o armário. Que beleza. Nossas malas pra pegar o cruzeiro. A minha mamãe, mamãe. <risos> tá cansado, tadinha aí, ó. Sim. A minha mãe. A cama. Ah, quem tá ali? Uhum. Rose! <risos> Essa cama é a mãe, viu? Você achou de mim aí? Aí a cama do Edinho com a minha mãe. Minha cama sozinho. Ó, mãe, vem cá. Ó aqui, vem cá, deita aqui, ó. Olha que legal aqui, pra ela aqui, para ela ver. Põe ela aqui, ó, ó, ó, gente, que, que quarto lindo, olha isso, Mas vem cá, ó o tamanho do quarto, enorme, tá, e aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, olha essa varanda, maravilha, né, que olha que maravilha, tá vendo, vou abrir o vídeo pra vocês verem, deixa eu ver aqui, o me ajuda aqui. Não abrir não, deixa ah, assim. Olha lá, gente, mas ó, ó que bonita a cidade de Santos, olha a altura que nós estamos, vai, olha ela é colada, é colada, né? Pra não abrir, né? Pra não ter ruído. Mas tá bom, ó. Pessoal, olha isso. Tá? Senta aqui, mãe. senta aí. Senta aí pra mim ver você deitada. Olha o porto lá. Olha lá, porto. Que legal. Nossa, isso bem fala... bonito. Bem chique. Bonito. Ah, você seu isso pra mim, tá? Gente, de O Edinho que proporcionou pra mim, com os, com os pontos Marriott dele. É. Olha que chique, minha mamãe deitada. Olha que chique. É, é minha mamãe chiqueza, Nossa. dormindo. Olha. Gente. Gente. Maravilhosa? Ai, que delícia. Ai, gente, que beleza. É muito bom, né? Aqui, foram, O Clóvis pesquisou para ele, o dele deu 16 mil pontos, o meu deu 11 mil pontos, muito barato, né? Pontos, Um luxo, tá? Um luxo só. Gostei do hotel, viu? O hotel maravilhoso. A entrada, a entrada do hotel é muito bom. E olha que legal. Deu os bebidas que a gente pediu. Já tá trazer no um quarto? É. Ó, aí deixou uma água cortesia e deram um cartão aqui, o meu Riot Elite. Que é o nível que nós estamos, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem, ó. Olha lá, Merlot Bonvoy Elite. Tá? Olha que chique. Toda de o chão, almofadado, Então, você piso e vai estar tá flutuando. Aqui é a sala VIP, está aqui do Sheraton. Só que está fechado por enquanto. Eles estão atendendo... E aí, no restaurante de graça, o happy hour deles. Agora a gente vai na piscina, da piscina a gente vai pra sauna, depois a gente vai dar uma volta. Ó pessoal, aqui é a recepção do hotel. Olha que lindo que é essa recepção. Olha isso. Olha isso. Olha que coisa linda. A decoração da entrada. Ó. Olha o tamanho. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Olha isso. Ó. Obrigado. Olha que, olha que bonito. Né? Olha isso. Olha que coisa linda. Não, é o melhor hotel assim... E barato, pessoal. Muito barato. <risos> pessoal, aqui é um lounge VIP para quem é cliente do Elite no caso do Marriott Bonvoy então com cortesia é, eu cheguei aqui tarde, então não deu para aproveitar muita coisa, mas tem ó café de graça, refrigerantes água com gás, sem gás Bom, dá para vocês aproveitarem e também vinhos ó, esse é o lounge VIP olha que bonito é pequeno, é mas é assim, é, é caliente, podemos dizer assim. Tá? Mas bem legal, de graça, para quem aguenta tomar, né? Ó. ó pessoal, esse aqui é o espaço VIP, é, para quem está se hospedado ao Sheraton. Tá? Então, ó, um lugar muito bonito. Tá, tá incluso para você aqui vinhos que você pode pedir. Tá? É, nudes, né? Para você beliscar aqui e tal. Cafézinho expresso, que é meu, meu número um, né? Tem bebidas, refrigerante, água, ó, pra vocês. O um espaço é pequeno, mas é bem aconchegante. E você acaba economizando em não comprar água e bebidas, né? Ó. Bonito lugar. E é diferente, porque o pessoal que está no restaurante não pode vir aqui, né? Ó. Você observa que essa parte está escura. Eles acham que não tem nada aqui. E lá na frente, ó, vocês observam que tá aberto o restaurante. Tá? Então é uma parte que só pode vir quem é espaço, ó. Sheraton Club Lounge. Acesso tá, restrito para membros Bonvoy Elite.